E aí, gente profunda, você é indeciso? É daquelas pessoas que demoram um tempão para escolher alguma coisa? Ou você é uma pessoa decidida, que sabe o que quer, que chega e já descobre logo o que quer e já vai agindo na direção dos seus sonhos? Então, estou aqui para falar com você hoje sobre isso. Tem muitas pessoas que têm rapidez e objetividade né, para escolher, para decidir, para tomar decisões importantes na vida. E eu acho que decisão é treinamento. Porque se você, desde criança, é incentivado a ser indeciso, você vem de uma família de pessoas indecisas, de pais inseguros, de pessoas que têm muito medo, a tendência é que você fique indeciso também. Claro que tem a ver né, com seu mapa astral, claro que tem a ver com a sua personalidade, claro que tem a ver com todo o terreno onde você foi construído mas você pode treinar para ser mais decidido na vida. Eu sou uma pessoa bem objetiva, que tomo muitas decisões por dia. Então, se eu não treinar a objetividade, as coisas não andam na minha vida, as coisas não andam no grupo do qual CEO, as coisas não andam nos meus projetos, as coisas não andam no trabalho. Então, existem filtros de decisões que você pode criar dentro de você. Né? Eu, normalmente, uso dois filtros para decidir. Um filtro é isso dá para mudar depois ou não? E o outro, isso é definitivo e não dá para mudar depois? Então, eu já separo nesses dois filtros. Por exemplo, as compras do supermercado que você vai fazer, né? É uma coisa que você está muito acostumado a tomar decisão. Então, rapidamente, você vai lá, compra o que está precisando, você considera alguns fatores como preço, qualidade e tal, e traz as coisas para casa. Então, é simples de resolver. Você tem que colocar um tempo mais rápido para fazer aquilo, até para você não perder tempo. Agora, por exemplo, se você vai decidir fazer uma cirurgia plástica no seu nariz, que é uma coisa que está no meio do rosto e vai mudar toda a sua expressão, vai mudar toda a sua característica, vai, vai mudar tudo né, para você. Eu preciso pensar com mais calma, eu preciso conversar bastante com o médico, eu preciso me preparar para a recuperação, eu preciso... é uma decisão que envolve muitas coisas. Então, o fato da pessoa ser deci... decidida ou indecisa envolve treinamento e principalmente raciocínio, né? Porque se você for decidir tudo com o emocional na sua vida, é... Isso se torna complicado, porque você vai tomar decisões de acordo com o momento, sem pensar no futuro. Então, as pessoas que são muito emocionais para tomar decisão, elas vão decidir conforme o que elas estão sentindo agora. Aí, semana que vem, ela fica bem... Puxa, me arrependi daquela decisão que eu tomei. Foi num momento que eu não devia ter decidido. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Como é que está o seu emocional para decidir? Sempre é melhor decidir pela razão. Porque quando a gente usa a razão, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue visualizar cenários, definir prós e contras e entender aquilo que é melhor para a situação, para o momento e para você. Bem, eu não consigo, né, aqui no vídeo, é, dar uma explicação muito maior do que isso, porque a gente não tem todo o tempo do mundo aqui, mas eu consigo te ensinar uma técnica que vai ajudar você a se tornar uma pessoa mais decidida. E eu vou usar uma técnica da fita energética chamada mandala, tá? Então, com a mandala, a gente vai conseguir é, criar um campo de energia para te ajudar a preparar a sua mente, as suas emoções, para tomar uma decisão bem tomada. Então, às vezes, você precisa decidir sobre continuar num relacionamento ou não. Isso impacta a vida da família, isso impacta a vida dos filhos, isso impacta a sua vida né, de forma financeira, econômica, envolve, muitas vezes, uh, questões que têm a ver com a lei, envolve partilha de bens, envolve um monte de coisa. E, às vezes, a gente não tem é, certeza se a gente quer aquilo para a nossa vida ou não. Na maioria das vezes, a gente já tem certeza, né? a gente já sabe o que fazer. Só que a gente não consegue se armar com argumentos e com segurança para tomar a decisão certa. Então, essa mandala de plantas, ela vai te ajudar a se centrar numa energia que é sua. Porque, por exemplo, vamos usar esse exemplo do relacionamento. Ah, não sei se eu continuo nesse relacionamento ou não. Às vezes envolve a opinião da sua mãe, às vezes envolve a opinião da sua sogra, às vezes envolve a opinião de cunhado, de filho, né, de marido, envolve a opinião de todo mundo e você não consegue se centrar na sua própria opinião. Você começa a enxergar pelas lentes dos outros e não pelas suas próprias lentes para tomar uma decisão boa. Então, as plantas vão te ajudar a te trazer para o teu centro. Eu mesma quero me conectar comigo e entender lá no meu interior qual é o tipo de decisão que vai ser melhor para mim. Então, assim, com essa técnica que eu vou ensinar aqui, vai ser muito tranquilo de você tomar uma boa decisão, tá bom? A energia da, da insegurança, ela pode também, né, quando você tem medo de tomar uma decisão, quando você não consegue se decidir, não consegue seguir em frente na vida e fica travado ali num, num momento de dor, sem conseguir dar os próximos passos, causa um, um problema, um desequilíbrio aqui na região da garganta, porque é como se você tivesse... Engolindo sapo e não conseguir se expressar a sua vontade para o mundo, né? Você não consegue dar os próximos passos, agir e as mãos estão conectadas aqui nesse ponto de energia, e isso faz com que você tenha alteração na química da região da boca, da região da garganta, podendo causar problemas dentários, problemas na salivação podendo causar dor de garganta, problemas de tireoide, muito desequilíbrio nessa região aqui. Até problemas nas mãos, nos braços, como artrite, é, síndrome do túnel do carpo, enfim, vários tipos de doenças são ligados né, a problemas de quinto chakra, a problemas aqui na área da comunicação. E aí, é, quando você treina a objetividade, quando você treina para tomar decisão, quando você considera prós e contras e você vai ficando bom nisso e se torna mais rápido, mais objetivo, a sua vida flui numa direção melhor. Ela flui de uma forma mais rápida, né? Ela navega de uma forma mais rápida, não travando aqui e ali, tá bom? Ela tem fluidez, ela tem continuidade. Então, a fitoenergética, ela traz isso para muitos níveis na sua vida, não só nessa questão de insegurança ou de indecisão ou medo de decidir, mas a fitoenergética ela alinha seu campo de energia trazendo equilíbrio para tudo, para todas as emoções, para tudo que você tiver que fazer na sua vida, revitalizando o seu campo de energia, inclusive trazendo incompatibilidade com a doença que um campo de energia vitalizado, cheio de energia, cheio de saúde, ele não é compatível com a doença. Então, não tem como a doença se conectar com uma pessoa que está equilibrada energeticamente, super energizada. Até pode conectar alguma coisa ou outra quando a sua energia oscila, quando a sua energia baixa, mas é rápido de resolver depois se você voltar para o prumo e continuar usando a energia das plantas. A fitoenergética ela é bem diferente da fitoterapia, a fitoterapia, ela estuda as plantas de uma forma química, utilizando o princípio ativo químico da planta no nosso corpo físico. E a fitoenergética, ela estudou e catalogou na natureza 118 plantas, frutos, ervas, flores, chás, raízes, cascas, né? 118 tipos de plantas que unidas trabalham no nosso campo de energia, equilibrando as nossas emoções e trazendo... Um, realmente um equilíbrio do campo de energia para que você se sinta saudável, para que você se sinta altamente energizado, né? E que não atraia nenhum tipo de desequilíbrio, nenhum tipo de doença. Eu utilizo a fitoenergética há 20 anos e faz 20 anos que eu não preciso mais tomar nenhum tipo de medicação. Antes da fitoenergética, há mais de 20 anos, eu utilizava sete tipos de medicação e eu era bem jovem naquela época. Então imagina como eu estaria hoje se a fitoenergética não tivesse cruzado o meu caminho, né? Então, graças a Deus, tenho uma vida muito saudável hoje por conta das plantas. E a fitoenergética tem mais de 30 formas de uso, né? Então, a gente pode usar através de sucos, através de chás, sachês, essências fitoenergéticas, a gente tem mandala, a gente tem uma infinidade de formas de utilização. E hoje, a gente vai fazer uma mandala, vou fazer aqui junto com você, para você entender esse processo né, e como que você pode melhorar a sua energia com a utilização da mandala, nós temos quatro plantas aqui que eu escolhi que ajudam nessa questão da insegurança, da indecisão, que é o louro, o hiperroxo, a bardana e o jasmim. Tá? A gente vai usar essas quatro plantas e elas não podem ser substituídas por outras. Então vou repetir: louro, hiperroxo, bardana e jasmim. Eu já falo isso porque às vezes a pessoa: ah, eu não tenho jasmim aqui, eu posso trocar por outra coisa? Talvez se você for numa farmácia ou falar com um fitoterapeuta, ele vai dizer que pode trocar por tal planta, mas é que normalmente as pessoas não conhecem a fitoenergética, e na fitoenergética você não pode substituir. Então para essa questão da insegurança, é louro, hiperroxo, bardana e jasmim. São essas quatro juntas, tá? Não tem como substituir ou como fazer só com três ou só com duas. Porque nafta energética nós temos os vegetais puros, niveladores, físicos e condutores. E eles fazem um casamento perfeito para manter a fórmula equilibrada, tá? Então, consiga essas plantas numa farmácia de manipulação, ou num mercado público, ou numa flora, e monte a sua mandala. O que, que a bardana faz? A bardana elimina a melancolia, reduz a gastrite nervosa, aumenta a fé e a esperança, ajuda a ter calma e deixar a vida fluir controla o excesso de sentimentalismo, elimina estados depressivos, auxilia na busca interior, dá saídas para os problemas e a raciocinar antes de decidir, acalmando a impulsividade e o desequilíbrio emocional. Então, só a bardana já faz tudo isso, certo? Mas a bardana, por exemplo, ela é um vegetal puro de terceiro chakra, em. Então, ela precisa do complemento de um vegetal nivelador, de um outro vegetal uh, condutor, e ainda de mais um puro, para ela ter equilíbrio na fórmula. A bardana sozinha, ela tem todas essas propriedades, mas para atuar na insegurança precisa ser intime. Por isso que a gente monta a mandala com várias plantas. O louro. O louro elimina energias densas de ordem espiritual, cria um campo energético espiritual, traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral e traz a força de Deus para o mundo físico. O jasmim gera pureza nos pensamentos, purifica as emoções e as inferioridades. É um vegetal que tem a propriedade de trazer os aspectos do divino para tudo. E se você quer um toque de pureza e perfeição divina e angelical, a função do jasmim é essa, né? Indicado contra vícios como cigarro, álcool, drogas e jogos, né? Então, para vícios o jasmim é incrível. E o hiper roxo ele gera sono, ele ajuda a desacelerar a mente, porque uma mente acelerada, ela toma decisões erradas. Então, o hiperroxo, ele vai trazer uma calma para você decidir. Ele aumenta a conexão e absorção de energia vital pelo corpo, tem efeitos anti-estresse, anti-insônia e calmante contra o nervosismo e a hiperatividade. É um poderoso relaxante indutor de sono, ajuda a conectar com esferas superiores e para pessoas calorentas, ele gera uma sensação de resfriamento muito agradável no corpo. Então, essas são as quatro plantas que nós vamos usar na nossa mandala, ok? Então, para fazer a mandala de fitoenergética, você vai precisar de um prato. Um prato, como esse aqui. Tem que ser branco, tem que ser verde, tem que ser azul, a cor que você quiser, tá? Ele só não pode ter desenho, assim, de apelos, né? De coisas que tenha, sei lá, uma energia pesada, fantasma, caveira, essas coisas, mas eu acredito que na sua casa, né, você deve ter um prato assim, liso, simples. Então, pode ser de papelão, pode ser um prato de madeira, pode ser de louça, tá? Isso aí não tem problema, pode ser de metal, qualquer tipo de prato que você tiver. E aí, a mandala, é importante você começar com pelo núcleo. Não importa a planta que você vai usar primeiro, desde que sejam as quatro plantas que vão compor a mandala. É, então, aqui eu tenho o louro, o hiperroxo, a bardana e o jasmim. Eu vou começar pelo jasmim para montar o núcleo dela. A gente sempre começa a mandala pelo núcleo. Então, aqui é jasmim desidratado, mas se você tiver uma flor de jasmim em casa, também pode ser, ou a folha, tá? Então, aqui no centro da mandala, eu vou colocar um pouco de jasmim. Aí, você vai montando um desenho para deixar a mandala simétrica. Tá, os artesãos que me desculpem aí, mas estou tentando dar o meu melhor. <risos> Muito bem, coloquei o jasmin aqui no centro do prato. O jasmin tá ok, eu já deixo ele no cantinho. Agora eu vou para a próxima planta, eu tenho o louro aqui. E o próximo passo da mandala, depois que a gente monta o núcleo, é fazer uma rosa dos ventos aqui, um norte, sul, leste, oeste. Então eu vou dividir a mandala em quadrantes. Vou fazer o norte, vou pegar uma folha de louro, qualquer outra planta e fazer o norte da mandala aqui. Vou botar as folhinhas assim para ficar mais bonito. Deixa eu ver. O sul. Aí o oeste. E aí eu fiz um desenho, vocês podem ver que já se formou. Um desenho, né? Norte, sul, leste, oeste com o louro. E depois a gente pode completar o restante do desenho com o hiper roxo e a bardana. Então, hiper roxo, eu vou colocar aqui ao redor para meio que fechar esse desenho, e depois eu completo o restante com a bardana. Essa mandala é para ser deixada nos ambientes, ok? Você vai deixar ela no seu ambiente por sete dias. E depois é só descartar em lixo normal. Se você está fazendo para você e você é indeciso, inseguro, deixa ela num lugar onde você fique bastante tempo, porque daí a energia dela vai te ajudar. Pode ser até no quarto te dormir. E tem que cuidar se você tem gatinho, se você tem cachorro dentro de casa, se você tem algum bichinho que pode desmanchar, que pode pisotear, que pode tirá-la do lugar. Porque uma vez que ela tá montada, a gente precisa manter ela naquele lugar, tá? Você pode botar ela dentro de um armário, se for o caso. Aí aqui eu vou colocar a bardana entre as pétalazinhas pra formar um desenho. Então a bardana tá aqui. Monta Não tem nada de mistério. É muito simples de montar. Começa pelo núcleo, faz uma posição norte-sul, leste-oeste, podia ser feita com qualquer outra planta, mas eu achei bonitinho colocar as folhas de louro ali. Coloquei o hiper roxo em volta para fechar, né, o círculo e bardana aqui por dentro, tá? Muito simples. Agora o que que você vai fazer? Você vai dar uma friccionadinha nas mãos. E vai energizar a mandala, você pode fazer com a conexão com as cores verde e prata, imaginar as cores verde e prata circulando aqui nas plantas. E você também pode imaginar uh, um mantra, uma bênção, uma oração, você pode aplicar reiki, símbolos de reiki. Enfim, o que você conhecer, o que você gostar e aquilo que te conectar. Com alguma coisa boa e aí você coloca essa mandala então em algum lugar que ninguém vai mexer durante sete dias e que você esteja próximo daquele ambiente você pode colocar até no seu ambiente de trabalho claro se ninguém mexer e se ninguém ficar assim com uma energia antagonista né a mandala se alguém for do contra ficar rindo tirando sarro é melhor não deixar é melhor deixar ela preservada então no seu ambiente onde você mora ok eu falei de muitos assuntos aqui hoje, falei de indecisão, de insegurança, de como usar a mandala fitoenergética, então, para você se tornar uma pessoa mais objetiva e mais decidida. E se você quer saber mais sobre a fitoenergética, tem o nosso livro aqui, que é uma publicação feita já há quase 20 anos, e que é tradição entre os terapeutas integrativos do Brasil e as pessoas que amam plantas. Eu vou deixar o link aqui embaixo aqui na descrição do vídeo, se você quiser adquirir o nosso livro da Fita Energética, que é um best-seller consagrado, tá bom? Um grande abraço para você, muita luz e até o próximo vídeo.